Begas, Lannister sender regards, pá. Fuck you. Fuck you. era do Pau, mandei o um suporte. <risos> Begas, tem de acontecer, Tem Tente ficar gravado em vídeo, pô. É agora! Ah! Oh puto! Olha a lina! Devido o traqueiro! De aqui que eu puxo um para aqui! Yeah yeah! <risos> quer ver? Queres ver eu mandar um suporte lá para o meio? Da cá Garon! Deixa eu ficar aqui ao pé do Garon! Devido o traqueiro! Zebra, Lannister Sender Rigartes! <risos> Já tá! Já tá! vais te retardado, graças a Deus! Oh meu, eu é sei! desculpa! Zebra, <risos> desculpa! Foi, foi só uma vez, foi só esta vez! A sério, pô, desculpa.